Tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre Wikimapia. Wikimapia é uma ferramenta, é um site que, através de uma rede colaborativa de usuários pelo mundo inteiro, utiliza para colocar informações sobre lugares no Wikimapia. Né? E essas informações vêm acompanhada sempre do perímetro né, dessas informações, de um polígono, de uma área é, informando, delimitando essa área, essa informação e sempre acompanhada de, é, de, do máximo de informações possíveis que o usuário consegue sobre aquele local. Então ele é bem interessante como uma ferramenta de é, descoberta, exploração de novos lugares novos, no, no caso para nós, novos picos, serras, vales, cachoeiras, etc. E conforme você vai dando zoom, ele vai dando mais informações. Então, por exemplo, você tem duas formas de pesquisar. De forma visual, como estou fazendo aqui, onde com, com menos um ele me dá o perímetro de municípios, estados, cidades... E se, no momento que eu escolho qualquer perímetro, qualquer delimitação e clico sobre ela, ela me dá algumas informações, às vezes imagens, e aí eu posso utilizar essas informações para aprofundar minha pesquisa sobre o local. E quando eu dou, conforme for dando zoom ele vai mostrando os polígonos menores né? então lá no zoom menor ele me deu cidades, agora com um zoom maior, ele começa a me dar informações sobre serras, sobre picos né? sobre vales serras né? e aí conforme eu for Dando mais um, o que tiver de informações sobre picos, vales, cachoeiras, eu vou explorando, vou navegando sobre a área, vou clicando e vou buscando mais informações. Então essa é uma forma de pesquisa, onde você pesquisa o local pelo visual. Né? mas eu também posso usar a barra de ferramentas é, de pesquisa então por exemplo eu vou pesquisar aqui um, um pico chamado cabeça de leoa vou pesquisar cabeça de leoa vou ver o que ele me traz não me trouxe Deixa eu ver marumba. Olha, Marumbinha Tem de marumbinha Ah, tem um pico Do marumbinha, vou procurar Aí ele me trouxe essa informação sobre o pico do Marombinha me deu uma, uma, mais ou menos um, um perímetro de onde ele está localizado e aí a, a partir dele eu posso diminuir o zoom e posso pesquisar o que, que tem do lado desse pico então Maromba Marombinha cara de gorila Cabeça de leoa, maromba sul, né? ele vai me dando mais informações, pedra do sino, maciço dos agulhas. Quando eu clico sobre o local, ele me dá, uh, além das informações sobre o local, ele também me dá sempre uma coordenada geográfica em graus minutos e segundos eu posso copiar essa coordenada geográfica abrir o google earth colar lá no no campo de pesquisa andar o google Earth pesquisar e automaticamente ele me leva para aquela área e aí eu posso fazer uma pesquisa daquele perímetro com o Google Earth o que é bem interessante é. posso explorar melhor essa região mas, é, é, isso por si só já é muito legal. Você ter uma ferramenta onde pessoas do mundo inteiro inserem informações sobre locais, dão o perímetro desse local, o nome desse local e as informações que elas tiverem é, desse local. Além disso, dão a coordenada do local. Você consegue pegar essa coordenada, descobrir novos lugares no entorno, colocar essa coordenada no seu Google Earth, explorar mais ainda essa região. Eu vou fazer o seguinte, para que você que assistiu o vídeo, vou dar, dar um brinde para você, vou disponibilizar aí no, no, na descrição do vídeo esse arquivo. Um link para você baixar e executar no Google Earth, onde ele baixa todos os polígonos existentes no Wikimap da região que você está visitando. Ele é, é bem interessante que facilita demais pesquisas é, sobre uma determinada região. Então ao clicar no polígono, você recebe o nome da, da área né? você não vai ter as informações não vão ver junto as informações adicionais mas vem a, o perímetro e a partir desse você dele você realiza a tua, tua pesquisa extraindo do wikimap muitas informações sobre picos, vales, cachoeiras né? que possam te interessar de uma determinada região e visualizar tudo de uma vez e assim enriquecer a tua pesquisa. Tudo bem? Até o próximo, então.